pessoa me tagueou para responder algumas perguntas sobre o meu universo nerd. Então, bora ver essa tag! Confere aí! E aí pessoal do outro lado, tudo beleza? Eu sou o e vocês estão aqui no Leite com Biscoito. Hoje eu vou fazer uma tag que quem criou foi minha amiga Lari Mendes e para ajudar ela ainda me tagueou porque ela me ama fazer perguntas, né? Ela me ama fazer perguntas Ela ama fazer perguntas para mim Essa tag Eu no mundo nerd Consiste em umas categorias com perguntas Por quê? Porque a minha amiga Lari Mendes Ela é meio problemáticazinha E adora fazer as coisas por categoria Primeira pergunta da categoria Estereótipo Você é geek ou nerd? Eu acho que eu não sou nenhum dos dois Segunda pergunta Antissocial ou sociável? Eu acho que eu sou o bicho mais sociável da terra Terceira pergunta Ativo ou sedentário Eu acho que eu tô mais pra sedentário Número 4 Usa óculos, bombinha de asma, calça por cima da camisa E penteado arrumadinho Bom, eu uso penteado arrumadinho Sometimes Categoria estudos Me fodi Seu perfil de aluno quando criança O satanás Pergunta número 2 É estudioso hoje em dia? Aí depende, eu estudo aquilo que eu me interesso então talvez eu seja estudioso nas áreas que me interessam. 3. Se considere inteligente, eu me considero inteligente, porque eu sei contar quanto é um, mas me dá Do, dois. Quatro. Matérias preferidas e matérias de que menos gosta. Minha matéria preferida era artes. E a matéria que eu mais odeio no mundo até hoje é a matemática. Por quê? Porque eu odeio. Você também deve odiar, eu acho. Você odeia? 5. Qual o maior desafio Sobre estudos e vida profissional No início eu queria ser artista plástico Então eu comecei a fazer uma faculdade Que acabou me decepcionando muito Pela maneira com que ela levava as coisas Então eu acabei saindo e indo pra design gráfico Hoje em dia eu posso dizer pra você que eu me encontrei Em design gráfico sobre... Livros e HQs Sempre gostou de ler? Eu sempre gostei muito de ler HQ Eu nunca tive muito saco pra livro A menos que a história fosse bem interessante 2. Qual o gênero preferido de leitura? Eu gosto de coisas místicas em geral Número 3. Qual o seu autor favorito? Eu não sei se eu tenho um autor favorito, na verdade Eu gosto muito de Anne Rice Que é a criadora de entrevista com um vampiro 5. Não, número 4. Não sei, tô perdido O que você acha que todos devem ou Ouvir menos ao menos uma vez na vida. Nossa, super sei ler. O que você acha que todos devem ouvir ao menos uma vez na vida? Mas isso não é da categoria livre? Que vocês acham que vocês têm que ler pelo menos uma vez na vida. Vou compreender assim. O Ari Mendes tá escrito errado alguma coisa aqui. Leiam a história sem fim. É um livro muito legal e fez a minha infância. Eu acho que eu já li esse livro umas três vezes. Então, recomendo. Leiam a história sem fim. Número 5. Qual o maior desafio que um livro ou HQ pode proporcionar ao leitor? Se o livro for chato, chegar até o fim, né? Animes e mangás. Qual você prefere? Eu tenho dois, dois, dois animes e mangás favoritos. Que é Sakura Cardcaptors e no Yasha. E dos clássicos, tanto anime quanto mangá, qual quais você gosta? A resposta para pergunta 1 é um, e 2 é a mesma. Sakura Cardcaptors e Inuyasha. Número 3. Tem algum personagem favorito? Seixomaru ever. For Eva. é o personagem da minha vida. Pergunta número 4. Tem algum que se passa em um mundo onde você gostaria de viver? Eu acho que eu não sairia do meu mundo. Eu acho que eu agregaria coisas do mundo dos mangás para o meu mundo. Por exemplo... Se eu pudesse usar o poder das cartas flow pra fazer as coisas, eu adoraria Mas eu não gostaria de viver exatamente no mundo de, de Sakura Cardcappers Sobre jogos um. Quais os primeiros jogos que você jogou? O primeiro jogo que eu joguei e o jogo que eu mais amo na vida inteira é Donkey Kong Muito minha vida, minha infância Sempre gostei muito de Donkey Kong Mesmo, mesmo, mesmo, mesmo Acho incrível Que plataforma você prefere jogar? Aí me fode, né? Eu gosto de tudo. 3. Qual o seu jogo favorito? Ultimamente, meu jogo favorito é Tekken. Número 4. Gosta de jogar sozinho, em dupla ou em grupo? Eu acho que quanto mais gente mais amigos tiver em casa pra jogar, melhor. Ainda mais o jogo de luta. Porque é muito barulho, é muita bagunça. E eu sou desse tipo de gente. Então, sim. Que tipo de jogo você não consegue jogar? Eu não consigo jogar jogos de RPG. Em si. Eu acho muito bonito, por exemplo, Final Fantasy Mas eu não tenho saco pra jogar aquilo Sobre séries e filmes Qual o seu gênero preferido? Eu não tenho gênero preferido de séries Eu gosto de, de tudo um pouco Qual filme e série favorito? Pra sempre, na minha vida, Buffy, A Caça Vampiros Meu Deus do céu <risos> Número 3 Ator e diretor favorito Acho que minha atriz favorita é a Angelina Jolie Eu acho ela incrível, gosto muito daquela mulher E diretor Favorito, poxa vida Diretor favorito, eu não tenho um Diretor favorito, gente De verdade Número 5, filmes e séries que te deixam mais Ansioso Ultimamente, eu terminei De assistir uma série novíssima Chamada Sense8 ah, eu, eu, eu tive que assistir essa série Num dia só, porque eu não consegui parar então assisti ela inteira em um dia. Eu acho que foi a coisa mais absurda que eu pude ter feito. E eu não vejo a hora de uma segunda temporada. Moda, moda, moda, moda. Primeira pergunta. Você segue um estilo? Eu sigo o meu estilo esquisito de ser. Não tenho um estilo favorito. Hoje eu acordei assim. Pronto, vou vestir isso. Eu sou desses. Desde que meu cabelo esteja arrumado, eu ando até privado se deixar. Eu sou desses. Se hoje eu tô querendo pintar meu cabelo de azul Eu vou pintar, senão, foda se não, eu sou, foda-se Eu sou muito disso, eu tenho vontade de fazer Eu vou lá e faço E eu aconselho vocês serem assim também vocês, vocês não terem medo de expressar quem vocês são Vocês colocarem pra fora Quem vai gostar de você, vai gostar de você do jeito que você é E foda-se Seja você dois Você incorpora seu lado nerd no seu estilo? Depende Número... Número... Número... Número 3 que roupas nerds você mais usa? Poxa vida, não sei se eu uso roupa nerd. Uso sim. Eu sou apaixonado pelo Capitão América. Eu acho esse personagem incrível. Então, eu tenho tipo... Sabe o guarda-roupa da Mônica? Que tem um monte de roupa igual? Eu tenho tipo muita camiseta igual do Capitão América. Não só igual, mas diferente. Mas eu tenho muita coisa do Capitão América. Amo. Amo demais. Número 4. Existe algo na moda que você julga necessário para um nerd? Não, tô cagando pra isso Eu acho que se você gosta, você põe Se você não gosta, se foda Que coisas nerds você coleciona ou colecionaria? Gente, vou contar pra vocês que eu tenho praticamente dois quartos Eu tenho esse quarto onde eu gravo E eu tenho um outro quarto que era um ateliê onde eu dava aula de desenho Nesse quarto é o paraíso dos meus amigos Eles chegam em casa e se sentem num universo paralelo Porque eu tenho uma estante, uma parede inteira Só de livro e história em quadrinho E na parte de baixo só gachapon Cheio daqueles bonequinhos japoneses colecionáveis Uma parede é igual a essa de anime E a outra parede de HQ Então é o um universo paralelo dos meus amigos Sem contar que tem um guarda-roupa só com meus cosplays Perucas Dentre todas as coisas mais aleatórias desse mundo que você possa imaginar Então sim, eu tenho muita coisa colecionável Muita, muita, muita, muita, muita coisa colecionável Se responder a tag, me marque, diz Larry Mendes Marque três amigos Ok, então vamos lá Primeira pessoa que eu estou tagueando É o Gui do Cooking Po Então o Gui você está automaticamente... Me devendo essa tag. Eu também vou marcar e taguear o Arthur Hagazoni do Luz, câmera, foda-se. E eu estou marcando a Carol Santina do Carol Santina. Então, que tipo de nerd vocês são? Digam pra mim. É isso aí, pessoal. Muito obrigada por assistirem esse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, então se inscreve. Até a próxima e falou. Então é entre o quê, gente? <risos> A gente já cogitou japonês, peruano e agora a gente está no carajé. Você então, a fica? gente ou vai comer japonês, ou comer peruano ou comer baiano. <risos>